Olá, olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo podcast, um novo formato de passar informações valiosas com convidados ultra, mega especiais selecionados aqui por nós, a dedo. Hoje com eles, Dr. Rodrigo Silveira, psiquiatra infantil Flávia Luz, professora de educação infantil, diretora de escola e por quem nós temos uma imensa admiração, porque ela tem uma abordagem, tem metodologias, tem filosofias que embasam a prática escolar dela, do, do espaço que ela atua, eu sigo ela no Instagram, porque já há algum tempo eu gosto muito de ouvir o que ela tem para nos dizer e ela trabalha com a abordagem Pickler que é, vou pedir para ela explicar, porque eu não sei muito bem, você falou é parecido com a Montessori, tem alguma coisa a ver, mas eu não sei explicar muito bem, queria que a Flávia trouxesse para a gente informações sobre isso e também contasse um pouco da atuação, contasse para a gente como é que é ter uma escola, como é que é ter crianças tão neurodiversas, como é que é para a direção da escola, para os professores, como é que é isso, Flávia? É um desafio, é um grande, <risos> enorme desafio, mas também é um grande, enorme prazer, assim, para todos nós, assim, na escola, né, pensando ali na primeira infância, que é um momento né, de muitas transições das crianças, em que as crianças estão se constituindo, uhum. então pensar um espaço que acolha essa diversidade, é, é um desafio pensar nessas singularidades dentro de um espaço coletivo, pensando que para muitas crianças é a primeira vez que elas estão saindo de uma referência familiar e indo para um espaço coletivo. Sim. Então, quando a gente pensa assim, né, na neurodiversidade, que hoje é um tema que está em pauta, né? a gente estava até conversando antes um pouco sobre essa questão, né? acho que a gente passou por um momento em que inclusão deveríamos incluir, e isso foi entendido. Agora, devemos incluir com qualidade, e essa daí é uma questão nova que está surgindo, e acho que paralelamente a isso, vem surgindo uma questão que a pandemia trouxe e assim aflorou, que é... Que escola é essa para essas crianças que nasceram hoje agora, que não são crianças de 20 anos atrás? Né? Que, o que a gente precisa pensar para acolher essa neurodiversidade? Que, de que forma singularidades podem existir num espaço coletivo, que é esse momento. Então, eu acho que pensar outras metodologias, pensar outras formas de organização das salas, do espaço, das pequenas transições, da formação dos professores, se faz muito necessário nesse momento. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, a singularidade, né? Tudo, tudo que eu faço começou com um singular. O meu primeiro livro foi o Mundo Singular, o nossa, nosso instituto chama Instituto Singular, porque a gente realmente acredita exatamente nisso, na singularidade do sujeito, na singularidade de cada criança. Então, para você, né, a gente ter uma noção, assim, o autismo. Todo mundo, quando fala em autismo, pensa em um tipo, Exato. em um estereótipo. E a gente tem... Centenas de tipos de autismo, de autismos diferentes e cada tipo de autismo com seus genes combinados tem um espectro imenso de variação de que varia de muito grave a muito leve. Então isso faz realmente com que a gente pense que não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito, nem uh, enquanto crianças, muito menos enquanto autistas, muito menos enquanto crianças que precisam de uma uh, atenção, de uma necessidade especial. Como é que fica hoje, Dr. Rodrigo, querido meu amor, meu marido, como é que fica hoje essa questão de diagnósticos? Porque o que, que acontece? Eu fico pensando, né? O difícil hoje é a gente ter uma criança padrão. O que uhum. é que é padrão? Porque a gente tem tantos tipos de déficit de atenção, de hiperatividade, de dislexia, de transtorno do espectro autista, de ansiedade. De... Nenhuma criança não tem nada. Nenhum de nós não tem nada. Como é que é essa questão de diagnóstico? Como é que você pensa um pouco a inclusão? Acho brilhante o que você falou, achei lindo e é a frase assim, do dia, né? É, não basta incluir, tem que incluir com qualidade. Como uhum. ser essa inclusão? Como é que você pensa um pouco isso, Rodrigo? Olha, eu até. Vamos, vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de estender, porque eu fiquei curioso numa <risos> questão, assim. Uh... Com o passar do tempo, há quanto tempo tu dá aula já, Flávia? Tipo, a minha curiosidade é saber uh, as crianças que tu viu pequenininhas, assim, que tu viu esses coletivos de pessoas, de crianças na primeira infância, com que idade já estão essas crianças que tu consegue rever de novo? Com 18, anos. <risos> 18 anos, isso... Sim. Mas isso é sacanagem perguntar, então. é, ah, é, Rodrigo. Não, porque, não tem, mas porque. É desesperador quando a gente recebe é. fotinho de pacientes. Olha, ele aqui se, se formando. <risos> olha, ele aqui. Sim, Outro e, dia... e alguns que eu comecei da OAD já eram mais velhos. Estão assim com. 28 uhum. anos. Sim! Sabe? As mães me mandam hoje os meus pacientes fazendo a barba, sozinhos, independentes. Olha como ele tá, independente, autônomo. Eu. Mas ele tá fazendo barba. <risos> como assim, né? É, Aquele picotinhoquito é lá. Então, mas é que isso me, é deixa, me deixa curioso, assim, ó, porque uh, minha perspectiva, depois que eu virei pai, mudou. Né? então muito, enquanto tu muito, é só muito, uh, muito. enquanto tu é só profissional só terapeuta tu recebe crianças dentro de um contexto clínico de uma certa uhum. forma né agora depois que o nosso filho nasceu eu tenho a oportunidade de conviver com amiguinhos dele de ver a turminha e entender que essa questão da diversidade ela é muito mais intensa do que a gente tende a querer acreditar uhum. porque assim ó, Existe um, existe um problema muito grave das pessoas não procurarem ajuda para crianças que estão com atraso no desenvolvimento, e isso talvez é uma das coisas mais importantes que move o nosso trabalho, por essa questão que tu falou assim, né, é, do desenvolvimento na primeira infância, essa construção toda da arquitetura neuronal, onde tudo está se formando, então é um momento muito rico, muito oportuno. Então, não levar a criança para o atendimento nesse momento desenvolvimento é algo muito problemático mas existe uma questão também que o desenvolvimento das crianças ele é muito diferente entre as crianças né então tem criança que demora mais para caminhar tem criança que demora mais a falar e isso que eu fico curioso de poder ver o desdobramento disso ao longo aí dos anos né sim e é assim é muito interessante ver Algumas crianças que a gente, em um determinado momento, meio, uh, também diagnosticou e falou, não, e grandes, eram de fato uma outra coisa, assim, sabe? Sim. Isso acontece, mas o que eu percebo é que ali na primeira infância existem sinais muito claros de a necessidade de algumas intervenções. Uhum. E eu acho assim, as intervenções, elas podem ir desde ah, levar no neuropediatra, levar na fono, até intervenções na organização familiar. Uhum. É, Flávia, eu acho muito importante isso que você está falando. O que, que seriam os sinais de necessidade de intervenção? A gente tende, assim, na escola a observar, uh, primeiro, um, um sinal muito importante. A criança está em sofrimento. Se ela tá feliz, Isso. se ela. E o estar em sofrimento, às vezes. Uh... Ah, ele vai falar no tempo dele. Ah, tudo bem. Ele até pode falar. Mas não falar numa determinada idade, quando todo mundo está falando, é um sofrimento. Tá causando. Isso gera uma agressividade. Isso gera. É... Uh, sabe, a criança fica muito ansiosa porque ela tá sem os pais, que entendem aqueles comandos dela com muita facilidade. Então, ela tá na escola, ela precisa comunicar coisas desde eu não gosto de banana. Uhum. Não, não, não é uma coisa grande. Ou dor, eu fico isso. pensando e preocupada se ela tá com, com alguma sensação ruim, é se ela precisa de ajuda. Exatamente, né? ela não consegue e fica nessa ser... fala, e é. tentando descobrir isso gera uma angústia ou ela quer negociar alguma coisa com uma criança e é uma criança que já é verbal e ela não uhum. isso gera então é, isso vai desde as questões motoras até em geral assim a, o, o primeiro sinal é se essa criança ela é funcional ali naquele uhum. espaço assim uhum. não é, é às vezes a gente tende a ouvir funcional como uma coisa, ah, mas temos que ser todos produtivos e uhum. iguais. Uhum. Não, não é nesse. Uhum. Não é nesse sentido. É no sentido de ela é uma criança que está se beneficiando, que está aproveitando daquilo, que está encontrando caminhos de pesquisa, de investigação, que não precisam ser iguais aos. Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, né? Uhum. Mas ela tem que estar tá caminhando, a gente tem que estar tá vendo que existe um, um avanço uhum. constante, que aquela criança não está estagnada, não está há dias chorando. Uhum. Então, né, por isso, por exemplo, falando um pouco ali da abordagem Pickler, por isso que a gente documenta muitas crianças. A gente registra tudo que essa criança está fazendo e põe em data, porque... Às vezes a gente acredita né, na memória ali, ah, não, mas depois eu vou lembrar que ele falou isso, ou que ele andou, ou... Então, por exemplo, a criança está ficando em pé, a gente está com um bebê agora que está em vias de caminhar. Então, a gente fotografa todo esse avanço postural dele, né? Entre agachar, as primeiras ficarem fica em pé, o tempo que esse bebê fica em pé. Por quê? Se isso paralisar, uhum. a, a gente... Tem um sinal ali que uhum. ah, pode ser alguma coisa, né? Não, não vai ser o caso ali, mas... Tendo essa documentação, esse acompanhamento, até para o professor do próximo ano, ele recebe daquela criança, vai vendo ali nas fotografias, nas conversas, ah, então ele já falava, ele já... Uhum. E aí você consegue ver se esse desenvolvimento está tá ocorrendo, né? Porque, Eu me lembrei aqui me ligar, do partograma. É que quando está quando acontecendo o parto, a pessoa vai anotando num gráfico é. as movimentações, como é que tá andando a dilatação, aquilo ao longo do tempo. E aí quando tu consegue olhar o gráfico depois, tu consegue ter uma noção se aquilo está fluindo, se não está fluindo, e se tu vai contar só com a tua memória, e é. com, tu não vai conseguir é ter isso. essa imagem é, e isso é e isso para a questão do o tratamento de crianças com desenvolvimento atípico, a questão da documentação, é. aí ela é necessária é. demais, assim, né? É. ele tá falando de partograma porque a gente passou recentemente por essa experiência, <risos> eu fiquei 30 horas em trabalho de parto <risos> e não consegui no final, não consegui ter parto normal, que era meu grande sonho, que era uma coisa que eu queria muito, que eu me preparei, psicológica e fisicamente durante toda a gestação e enfim e, e o que foi determinante para a gente decidir por uma intervenção cirúrgica foi realmente o gráfico que é. mostrava que a evolução não era constante. Eu tinha algumas evoluções em dilatação, mas elas eram muito mais espaçadas do que deveriam ser e muito menores do que deveriam ser num partograma padrão. Acho que foi uma boa comparação se a gente é, for pensar porque, em desenvolvimento. isso isso né, traz para uma coisa isso, assim, da particularidade, da singularidade, exatamente. porque não é igual, não é que a gente vai pegar um monte de partogramas ou de relatórios das e crianças comparar. e falar, não, então aqui tinha que estar exatamente aqui, mas quando eu percebo que não tem uma evolução ou uma mudança muito brusca de comportamento, que não era esperado numa uhum. determinada idade, porque algumas coisas a gente espera em determinadas idades, uhum. que que vão surgir, né, um uhum. enfrentamento maior, uma agressividade. Isso está, a gente sabe que isso vai acontecer, tanto que as, as respostas dos adultos vão mudando, né? Uhum. Uma resposta de um adulto a uma criança agressiva com um ano é uma, com dois é outra, com três é outra e com cinco é outra. Sim. Mas se a gente não faz esse acompanhamento e, assim, uma das coisas que eu gosto muito da abordagem Pickler É porque foi uma abordagem desenvolvida em orfanato. Ah, conta um pouco. Eu, eu adoro essas então, histórias. Então, como de... ela foi desenvolvida de... ali no pós-guerra com hum. crianças órfãs... Ela recebeu muitos bebês com 20 dias de vida. Hum, então, é um acompanhamento de um número grande. São 275 crianças acompanhadas hum. em seu desenvolvimento motor... Mas uh, diferente um pouco do que a gente faz, a gente costuma acompanhar os marcos, né? Uhum. Uh, sentou, engatinhou, andou. Ela fez todo um traçado dos movimentos transicionais uhum. entre esses movimentos justamente para entender se existia essa evolução tá. do movimento. Se essa criança estava caminhando tá. né, para isso. E. Pensou muito sobre esse ambiente em que esse bebê tem que estar, no sentido de confiar, né? Ela, é, o que é muito bonito. E os vídeos, quem quiser depois olhar, assim. Como que é são, que faz pra gente acessar esse tem material? Tem um, um documentário que só tem em espanhol, mas que chama Loxi, que é o lugar onde é, é esse abrigo. Hoje é, é uma escola de educação infantil na Hungria, mas é um lugar para se crescer. Um lugar para e se crescer. E aí tem. É, foi um lugar descoberto por psicanalistas na França, esse trabalho e isso ganhou o mundo e está chegando ainda no Brasil, chegou, está engatinhando, embora já seja né, super antigo, aqui no Brasil ainda está chegando, a gente tem a Rede Picler Brasil, onde tem muitas coisas, e ela pensou então, assim, nesses ambientes, porque a gente tem que pensar assim, crianças órfãs, então assim, ela pensou numa coisa que é pensar a maternagem profissional, uhum. que parece às vezes uma loucura, ah, mas vai substituir o lugar da mãe, mas não vai substituir o lugar da mãe, vai dar coerência a esse bebê, a essa criança que sai desse ambiente familiar, por exemplo, pensando na escola, e precisa seguir uma coerência, né? Então, um objetos de apego, precisa ter um adulto de referência, e pensando nisso, para crianças atípicas, uhum. é ainda mais fundamental. É. É, é. Porque eu posso dizer que uma criança atípica, numa situação não tão favorável, às vezes vai se adaptar. Agora, uma criança atípica, isso vai gerar... Então, por isso a gente Sempre pensa individualmente cada criança uhum. e daí pensa lá no grupo. Uhum. Então organiza mesas para comer. Todos os dias as mesmas crianças comem com as aquele quarteto come junto, acompanhada daquele professor. Todos os dias. Ai, ah, mas um faltou. Ah, só comem três. Então, tá. isso mantém regularidade, mantém a criança dentro. De uma, de uma expectativa do que vai acontecer isso ajuda essa criança a se se organizar, a, a se organizar. essa coerência e é a previsibilidade a Maria fala tanto na questão da previsibilidade para acalmar as crianças e sempre fala muito nessa questão que quando a criança está tendo um comportamento disruptivo a gente tem que tentar entender antecipar e ver o que está que acontecendo que está levando a criança é para aquele lugar né então que é muito mais importante a gente ter essa capacidade de observação da criança das necessidades dela, dessa coerência e entender que nós adultos às vezes funcionamos de uma maneira muito mais caótica e que a criança não tem essa esse neurodesenvolvimento hum. ainda, né? É claro que então com crianças atípicas, essa estrutura neuronal, inclusive, vai demorar muito mais a vir, né? E quando a gente fala aí de inclusão, quando a gente fala dessa necessidade de incluir com qualidade, né? A gente precisa levar em consideração que é um atraso do desenvolvimento e que essas ferramentas de comunicação, de entender o que o outro quer dizer, de conseguir se expressar tão muito defasadas né.